O 74 fez um longo caminho em apenas um ano. Lançámos investigações, publicámos dezenas de entrevistas e mais de uma centena de ensaios. Contribuímos para o debate público com os nossos cronistas e a nossa equipa cresceu. O objetivo do jornalismo de investigação é aprofundar questões e revelar factos que alguém deseja manter ocultos. O 64 fê-lo com os esquemas de corrupção de Luís Filipe Vieira, com as práticas de conversão de orientação sexual, com a violência obstétrica e com o grupo de extrema-direita Proud Boys Portugal. O jornalismo de investigação é um dos instrumentos mais eficazes na defesa da democracia e na transformação da realidade. Vivemos uma época de extrema desigualdade e de aumento do discurso de ódio, O jornalismo que aprofunda, contextualiza e descortina realidades ocultas nunca foi tão necessário. As alterações climáticas fazem parte dessa realidade alarmante, mas pouco visível. Dar a conhecer o seu impacto é uma das nossas responsabilidades. São muitas as dificuldades e contrariedades de ser jornalista quando a informação nunca foi tão fácil e barata, mas sobretudo perigosamente manipulável. Neste primeiro ano, trouxemos ao destino histórias humanas que de outra forma não seriam conhecidas. Vemos o jornalismo como serviço público, daí que todos os conteúdos do 74 sejam de livre acesso. Não acreditamos num jornalismo virado para o lucro e, por isso, todo o dinheiro que recebemos é investido no jornal. Não há dividendos para acionistas, publicamos o que queremos. Uma das funções do jornalismo é ajudar a evitar o apagamento da história. Entrevistamos quem rejeita as narrativas demasiado simplistas, quem viveu acontecimentos históricos e quem dedica a sua vida a estudá-los e a pensá-los criticamente. Fazer jornalismo é uma enorme responsabilidade. Daí que seja tão importante para nós a confiança de quem nos lê. 74 não seria possível sem as centenas de subscrições que recebeu neste primeiro ano. Por isso, muito obrigado. A ideia do jornalista de investigação solitário pertence ao passado. Hoje, o volume de informação é tão grande que apenas o jornalismo colaborativo consegue apurar esquemas muito complexos. Com este aniversário, fecha-se um ciclo e abre-se outro. Para fazermos mais e melhor, precisamos da tua ajuda. Vem fazer parte do nosso futuro.